pessoal só um recado rápido aqui a Binance está lançando esse projeto aqui chamado beta finance que eu vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui esse projeto tá lançando em menos de 13 horas então eu quero só falar para vocês aqui sobre essa oportunidade e ver se vale a pena então vamos dar uma olhadinha e então, para quem não sabe a Binance tem o programa deles a Binance Launchpad lança vários projetos, né? Então lançou projetos como o C98, né, o Token Barcelona, enfim. E aí ah, menos de 13 horas eles vão lançar esse projeto aqui chamado de Beta Finance, né? Então se você tem aí BNB na sua conta da Binance, você pode participar desse desse lançamento, tá? que vai, você pode alocar aqui seus BNBs em 13 horas. Então vai ser muito rápido aqui. Eu queria dar essa para vocês. Até o pessoal da Binance me, me deu estoque aí, né? Porque já nem nem tava lembrando isso aqui mesmo pessoal então eu quero alertar mais pessoas porque eu investi lá naquele projeto chamado C98 e deu um resultado legal né? até não investi muito né mas foi um resultado bacana eu vou comentar um pouquinho mais no final do vídeo sobre sobre isso e uh, provavelmente eu vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui nesse projeto aqui para ver o que acontece né pessoal porque se repetir por exemplo o que o C98 fez né pode dar um ganho legal tá mas também não é 100% garantido tem riscos isso aqui também tá pessoal então, como é que funciona aqui? Né? Esse projeto aqui vai ser lançado lá na Binance, o Launchpad deles, tem uma. uma né, um, o projeto tem uma parceria com a Binance para fazer o lançamento. O projeto em si aqui da Beta Finance, basicamente um projeto DeFi, que você pode fazer aqui empréstimos, né? É, focado aqui até interessante em algo que eu não tinha visto antes, aqui, short selling. Né? Esses projetos aqui não tem. DeFi não tem muito disso. Acho que é uma coisa até interessante, inovadora. E também tem uma sessão aqui de documentação do projeto deles ali, que eu dei uma olhadinha. E, assim, achei interessante, mas, enfim, é um pouquinho complicado de, de pegar aqui, pessoal. Na verdade, esses projetos aqui, muitos deles, né, vai depender muito da hype do, do mercado, o que, que o mercado vai enxergar, se é um, mercado, um, um projeto que tem potencial ou não. Outros projetos, por exemplo, como a Venus outros projetos lançados na Binance, tiveram muita hype aí. Então, esses projetos aqui também pode ter, mas é, fica um pouquinho de, de saber, é difícil de saber. Então, aqui tem as documentações dos projetos, eu aconselho você... É, ler aqui sobre o Beta Finance, tá que o objetivo do vídeo não é ficar uh, falando do seu projeto senão de ficar aqui fazer um vídeo de meia hora comentando seu projeto eu dei uma lida aqui super rápida né por cima como é que funciona é pareceu interessante eu acho que né, pode ser interessante colocar um pouquinho né um de capital ali para arriscar é, mas vou comentar um pouquinho mais sobre sobre a estratégia de investimento aqui daqui um pouquinho mais no final do vídeo tá pessoal então Basicamente isso, daqui a 13 horas você pode participar aí, se você tem a conta na Binance. Se você não tem a conta na Binance ainda, eu vou deixar para você também o link aqui abaixo do comentário fixado e na descrição do vídeo. Você pode ganhar aqui 100 dólares de bônus, tá? Isso aqui é exclusivo aqui do canal. A Binance está me dando essa divulga, permitindo divulgar essa promoção para vocês. Então, eu vou deixar o link para vocês na, na descrição e no comentário fixado. Basta você preencher aqueles requisitos aqui, né? Tem algumas tarefinhas para você criar uma conta, caso você não tenha, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui. Então, uh, como é que funciona isso aqui, pessoal? Basicamente, aqui vocês têm, vocês vão poder investir nesse projeto aqui, né? Logando na Binance, na, você faz aqui, ó. você vai na Binance, tá? Aqui nessa, nessa região quadradinha. Você até abrir minha tela um pouquinho mais, ficar um pouco mais fácil de ver aqui. Então, aqui no site da Binance, você vai clicar nessa, nessa região que tem os quadradinhos. Você vai em Launchpad aqui, né? Clica em Launchpad. Eu não tô logado aqui, tá, pessoal? Mas você clica em Launchpad. Daí você vai, vai aparecer logo de cara aqui, Beta Finance, né? Você vai clicar aqui, ó, até tá dizendo tá o dizendo tempo aqui, ó, período de inscrição, 13 horas, né, por isso que eu estou fazendo o vídeo aqui rápido, agora são quase meia-noite aqui, tá, então, vamos lá, daí você pode clicar aqui, hum, e daí você vai ter aqui, né, o período de inscrição, as datas certinhas, tá, então você pode acompanhar aqui, inclusive as informações, por exemplo, qual que vai ser o hard cap, né, 13 milhões de dólares de hard cap, tá, pessoal, então, você tem que levar em consideração esse aqui investimento de vocês, 3 milhões de dólares não é um valor muito pequeno, na minha opinião, tá? Então, é, isso aqui é importante para saber, assim, estimar quanto que esse projeto pode ter de valorização, tá? Então, um projeto DeFi, assim, chegando, por exemplo, a, a se esse projeto chegar aqui a 20, 20 milhões de dólares de, de, de, de capitalização, você poderia fazer, por exemplo, 7 vezes o seu capital, tá? Mas, de novo, isso aqui não é garantido, é só para você ter uma noção e fazer um estudo, comparar com outros projetos DeFi também, para ver se faz sentido o investimento o valor do o preço aqui da, da, da moeda é seis é é 6 centavos de dólar tá então, basicamente você vai investir aí mas você, você vai, vai comprar em BNB você tem que ter BNB a moeda lá da, da Binance é o token da Binance e você não vai ter lockup que não tem investing tá então quando, quando o projeto lançar na Binance você vai poder se você quiser vender na hora você pode vender tá e o máximo de compra aqui por participante vai ser de 20 mil dólares E esse token que vai ser Token da Binance e também Ethereum, tá? Então, basicamente, como funciona aqui, né? Uh, tem todas as informações também nessa página. Eu vou deixar todos esses links aqui abaixo também na descrição do vídeo, tá? Uh, vamos dar uma olhadinha aqui então, mais aqui sobre mais informações. Aqui então, tem essa página aqui falando sobre a Binance Launchpad apresenta a venda de tokens da Beta Finance. Uh, então, tá aqui ó: as informações completas, pessoal, tá? Uh, né 20, 20 mil por usuário, 3 milhões de hardcap aí aqui como funciona tá período de preparação das 9 né das 9 da noite do dia 29 de setembro né então já começou faz faz tempinho então contando uh, vai pegar o saldo da sua carteira de BNB durante vários dias e fazer uma média ali que você tem de BNB tá então se você quiser botar um monte de BNB aqui agora provavelmente você você vai poder uh, alocar todo o dinheiro você tem que ter uma média de saldo em BNB tá então isso é importante é feito, são feitos snapshots de hora em hora tá durante oito dias no caso tá bom então o período de, de inscrição vai ser às três horas aqui do dia né aqui seriam uh, mais ou menos aqui horário do Brasil três horas do dia oito de três da, da manhã no caso né? dia oito de, de, de, de outubro né horário do Brasil até as sete da manhã do dia oito de outubro tá pessoal então vai ser na madrugada aí do dia 8 no Brasil bom então fique atentos aí para mim infelizmente para mim não vai ser madrugada então vai ser bom vai ser mais fácil aqui uh, e vai estar aberto para você fazer durante as quatro horas você pode fazer aqui a sua inscrição tá como funciona aqui uh, você pode assinar o contrato lá de compra de token você tem que você um contrato com a, com a Binance para poder comprar esses uh, esse ativo aqui tá então, o CBNB é bloqueado enfim você pode no caso aqui uh, basicamente você vai fazer uma compra do do, do, do token com o seu, seu BNB, tá? Uh, e vai ser depois, logo em seguida, mesmo praticamente quase no mesmo dia, pessoal, vai ser aqui a distribuição do token, tá? Então você vai receber o token para você, uh, no caso, poder segurar ou vender no mercado, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre a estratégia aqui, como você pode ganhar dinheiro com isso. Então eu vou deixar esses links aqui abaixo na descrição uh, do vídeo, tá? Você pode ler esse material com calma, aqui tem tempo ainda para ler, tá? 13 horas, então vale a pena dar uma olhadinha. Ah, já tá aqui listada na, na CoinMarketCap, então você pode dar uma olhadinha também aqui, Betafinance, uma ICO né, rodando aqui, então, lá na, vai ser lançado na Binance. Todas as informações aqui também, tá? Como o CoinMarketCap, ele é da Binance também, todas as informações estão aqui. É, então, pessoal, será que vale a pena investir nesse projeto aqui? Ó, eu vou colocar um pouquinho de dinheiro, tá? Porque a C98 aqui, consegui colocar, pessoal, olha só isso aqui, ó. Se você comprar, com, comprou a, a, a C98 no lançamento aqui, né? Por exemplo, se você não vendeu aqui, esse primeiro pico que ela fez aqui, ó, foi de praticamente que é 2.000, aqui foi 2.300%, pessoal, de subida aqui, tá? Ah, se você, desse, desse, desse lançamento aqui até o topo, ó, foi mais ou menos aqui 3.600%, tá, pessoal? Então, realmente, você pode dar sorte de pegar um token assim, tá? É muita questão de, da hype do mercado também. É, e esse projeto aqui foi lançado mais ou menos em julho, né? Em julho, aqui se a gente olhar o Bitcoin... Eu até a o Bitcoin depois, como é que estava, tá? Mas em julho o Bitcoin não estava muito bem, me lembro que estava no, no fundo ali complicado. Esse projeto que fez uma um pump legal aqui, tá, pessoal? Mas não é garantido também. Se a gente olhar um outro projeto, por exemplo, com o Token de Barcelona, que foi lançado na Binance também, aconteceu isso aqui, ó, tá? Então, o pessoal que comprou aí o Token de Barcelona no lançamento da Binance também pode ser, né? Ficou, ficou trancado aqui com, com dinheiro nesse momento porque não teve tanto sucesso, tá, pessoal? Então, é muito assim questão de hype do mercado. Mas eu vi muita gente falando sobre staking também, tá? Eu conselho vocês darem uma olhadinha aí, é, e aquela coisa, não colocar dinheiro aí a mais do que você pode né? É, perder, né, pessoal? Esse aqui é um jogo aí que você vai colocar no projeto aqui, entender, é legal entender você entender o projeto um pouco mais, e avaliar se é uma coisa que você tem interesse ou não, e botar um dinheiro que você tem, que você pode arriscar. Digamos que você tem um portfólio lá que você tem lá, uh, 10 BNBs, por exemplo, e 10 BNB é uma parte pequena do seu portfólio você pode botar um BNB dois BNB por exemplo um valor pequeno para você poder participar porque vai que isso aqui faz que nem um C98 da vida né então você pode ter um ganho muito grande aqui aí né? BNB também aí tem uma uma hype legal você pode acumular mais BNB e com isso consequentemente acumular mais Bitcoin tá pessoal então só o um recado que eu queria dar para vocês aí se vocês gostaram do vídeo aí não se esqueçam então de deixar o like se inscrever no canal aí para não perder nenhuma novidade e é basicamente isso, pessoal. Não tem muito mais que falar para vocês aqui. É, vou deixar aqui as informações todas desse, desse, desse projeto aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês uh, gostem aí e se interessem, queiram poder participar desse projeto. Acho que vai vale pelo menos arriscar um pouquinho aí, pode ser interessante, tá bom? Então fiquem atentos também, pessoal, com a dominância do Bitcoin, tá? Isso aqui é importante. A gente vai estar aqui agora em né, uma fase também um pouquinho complicada aí para investindo na.. Em, em, em a, nas, nas altcoins, tá? Mas, se te olhar aqui em julho, por exemplo, ó, que foi quando o... quando esse projeto da C98 lançou, a, a dominância também estava aqui em cima, tá? Então, para mim, isso aqui é, é um pouquinho muito complicado de dizer, assim, tá? Depende muito do projeto mesmo, e que o projeto está disposto a, a, a entregar aqui, mas me parece que esse projeto aqui tem alguma proposta interessante, tem... Né? Enfim, você pode ler todas as informações aqui e tirar suas próprias conclusões. E eu vou colocar um dinheiro bem pequeno aí no meu portfólio mesmo, porque, enfim, vai que esse negócio explode aí mil por cento, vale a pena né, ter, correr, correr esse risco, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, inscreve no canal, bote essas perguntas abaixo se você tiver aí e a gente se vê aí, então, em breve, para mais um vídeo. Um abraço!